E aí pessoal, beleza? Que Fernando Brasileiro e hoje mais um joguinho de luta envolvendo os políticos, politicagem e enfim tudo mais. Políticos Memes Combate. Bota na Play Store, esse é de graça. Ao contrário do Candidatos, que custa 99 centavos, esse é free. Esse lembra muito dos Street chaves, até melhor. Vamos começar com o, Cio, com o da ciola Cabo da Ciolo contra o Bozo. Bom, o, o Cabo da ciola é perfeito para lutar na Ursal. Vou até baixar um pontinho aqui do som. Olha ali. A Ursaura, que foi ele que, que trouxe o tema da Ursaura nas últimas eleições. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa senhora, chamou a milícia do Paulo Guedes. É o comunismo, tu vai ver, rapaz, aqui não tem, aqui não tem Aí! Glória a Deus! O legal é as falas, né? Não! Não! Chamou o Paulo Guedes! Que maravilha do Paulo Guedes, rapaz! Matou! Cama da Sua, vai da Sua! Pera lá, é MST, lanche <risos> Olha ali rapaz, você tá vendo de canalha? Vamos que eu faço o especial do Daciolo Toma! Especial do rapaz, Especial do que? Ah, aqui tem que ser no chute Você é vagabundo! Aí! Pena que o som é muito baixinho. Vou até tentar aumentar um pouquinho mais. vocês dá pra ouvir. O legal é as falas, né? Glória! Adeus! Vagabundo! Adeus. Vagabundo! Vagabundo! Ah, Vagabundo! Vagabundo! especial danciou, rapaz. É a O que tu vai ver com o canal? É Nossa, nossa, que como é esse? Aí, rapaz, dá ciúlo. Vai, dá ciúlo. Aê, cabo da senhora. Senhor. Senhor. Representa a nação, cabo da senhora. Glória a Deus. Ela ficou muito legal a, a, a seleção de personagem. Agora vai ser o Temer contra o Mozo. Temer Draco contra Bolsonaro. da Rio. É o mesmo nome, né, do. Oh, como é o Drácula, né? Noite do Terror. Bora. Let's go. <risos> Bem interessante esse joguinho, rapaz. É legal quando tem matemática, esses mugenhos. Por isso que o e o peibor, faz tanto de sucesso. É esse aqui deve ser o um cenário do, do Temer porque de terror de Drácula do oh? Pupus esforços o teto dos gastos públicos o problema é que o teto ficou no meio da tela Ah, levanta, levanta, -te, levanta, -te, levanta -te, não, o cachorro Levanta é o cachorro Não, coronel Ustra de... Não, o Ustra é um torturador não, Levanta o Ah, o teto dos gastos públicos tem que ser no meio da tela Não pode ser no canto vai ver caralho e temer, temer, draco. Ele tem uns golpes de capoeira bem gozado, mas é legal. Vai. Fight vagabundo vagabundo. E aí, salve aí Eita, não poupei esforços. Aí, agora consigo fazer um especial. Aí, tá. Aí, errou de novo! Esse especialzinho do Temer é uma porcaria. Eita, levanta! Não poupei esforços! Não esforços! Aê! Vagabundo! Vagabundo! <risos> Eu Tem um Temer, rapaz! Levamos o Bolsonaro pra Lona de novo. Temer Drácula ali, rapaziada. Era o cenário do Temer mesmo. Virou. Morcego. Agora vamos de Cirão. Cirão, cabeça de cearense, contra Bolsonaro. Deve ser o tempo né? Cenário do te... do saio um, Tá um mesmo, cara. Ele tira com os no bolso. Ele tira as mãos para bolso pra, pra bater. Oh, <risos> Vagabundo! Levanta, é, Ciro! Pode apanhar o. Sobe! Deixa eu ver aqui o poder do Ciro. Ele joga aqui que é? o um corrente Paulo Guedes! Paulo Guedes! Olha, o Sirão, ele dá uma porrada? Agora dá tempo. Ele lança um porrete do ataque à distância. Ah, vai, Sirão! Ah, levanta! Ai, okay, que iou! Canga-Ciro, agora que entendi. Canga-Ciro, muito bem. Run to fight é agora, Ah, ali rapaz Ele o Lampião ah, agora que eu entendi Que no especial 2 ali É do meu personagem também eu achei que era do especial é um dele Não, tem que testar os outros Do especial agora Você é imbecil Isso aqui ativou o modo cagaceiro Eita, pô Eu sou um cara tranquilo Toma, porradão do senhor, Cagaceiro ativo, rapaz Tá louco vou, <risos> vou tirar o seu nome do SPC Muito bom, rapaz Agora, já foi quase todo mundo Agora é o Tiririca O Tiririca tem um problema Tem direitos autorais Eu vou tentar não tomar direitos autorais do Tiririca se eu tomar, vou ter que reeditar o vídeo. Eu te diria que deve ser um palco, né? Tinha um palco. Aí. Aquele artista, né? O cenário do Lula deve ser um bar. É só chifrudo. É <risos> só chifrudo. <acho> <risos> Ó. Canalha! Ah. Canalha! Eita! Eita! Aí Vai, Aí, verão, vai! Vou... Vai, Tirlilica! Fazer... Ah, olha ali rapaz! O jubentinho do Tirlilica é que bom rapaz! É candidato é. lindo! É o candidato é o <risos> Caramba! Larga a Ustra. Ustra! Ah, da choque Ustra! Ah! não acredito que perdi! Tirlilica! Tinha ele, Round Fight. Eu sou chifrudo. Comunismo. Vai Eu sou, é. é. é sou chifrudo. Pelo menos o especialzinho do. Ô, é. candidato, é candidato lindo. O um especialzinho do Tiririca é bom. Vagabudo. Vai ver, vagabundo. Aí, Jumento! Eu nem vi o um outro especial do Tiririca. <risos> Eu tô até com medo de ver. <risos> Boa, Tiririca! As frases dos do... que é legal. Vem, vagabunda é. Ah não, não, não, não, não, bota a Tirica, tirica. o jegue no bolso da Rio Ah, vem trocar a Aí Vamos, que o Molusco foi um Vamos ver qual é o. Noite de Terror, Monte das Oliveiras. Ah, loja da Van, que aqui deve ser do Bolsonaro. Brasília, plantação de mandioca. Esse aqui deve ser da Dilma. É a Dilma não é é que planta mandioca. Vamos aqui. Achei que era um boteco que ia ter do Molusco. One, Chupa que a é cana é doce. Chupa que é cana é doce. Ah, sabia que ia ter o um... esqueminha de. A, cava a casa está caindo. especial 2. Que é aquilo? <risos> Eu não entendi aquilo, especial. Chupa que doce. Olha ali, rapaz, molusco. Quase, quase foi perfect. Round 2. Round 2, fight, Companheiro. Companheiro. Companheiro. A casa está caindo para cacacano é bosco. Vagabundo! Vai vai um... Olha ali rapaz! Filho da mãe! <risos> Essa foi tranquila! É, no final das contas a vitória do Lula em cima do Bolsonaro foi a mais tranquila, né? Vamos ver. agora vai ser. Agora vai ser legal. Será que. Bolsonaro. Conta Bolsonaro Quem vai ganhar? Vamos botar aqui, ó Com a loja da Van lá no fundo Ah, canalha É o comunismo Eita O histórico de atleta As frases são melhor Eu não tô tomando uma assunto. Você é vagabundo Oh, ataque do Ustra Chamou o Uster pra, pra. defender. Para a boca, Cala boca, vagabundo! É, nesse vagabundo. enfrentamento não, dia Tem que ser. É só o Bolsonaro. Vagabundo. É vagabundo! É ali, o Bolsonaro original contra o Bolsonaro fake, na verdade os dois são meio fake, mas Tudo bem. É Guedes. Paulo Guedes! Ele, ele chama os especialistas, né? O Ustra Vagabudo. e o Paulo Guedes. Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! a boca! Aí, chama o Ustra! Não, já era, já era! K.O. Olha aí, rapaz, conseguimos vencer todas! Até o Bolsonaro ganhou! Né? eu sou imbrochável <risos> coisa ridícula beleza pessoal esse aqui foi para mostrar para vocês o politicus memes Combat. é bem legal achei bem divertido mesmo estou jogando offline se jogar online tem os anúncios para dar uma colaborada se fizer uma doação libera outros personagens eu tenho ideias e a Dilma bloqueados e em breve se algum dia tiver alguma atualização Talvez tenha novos personagens, certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima.